Olá desbravadores, estou aqui com Ricardo do Hi There, Hi there. e com Will Willy Greg do canal Willy Greg hoje nós vamos gravar um teste cego, vamos saber se eles reconhecem o que é um produto de marca, o que é um produto no name vamos fazer aqui um teste cego com eles, pegamos esse produto de marca e esse produto no name vamos saber se eles sabem qual é qual aqui o luxo é zero, eu não tenho seis colheres o que será que é, hein? Alguém quer fazer as honras aí de tirar? Eu faço. Qualquer um primeiro? Pode tirar os dois. Aqueles nossos, né? Não vale, que ele é vaga. Nossa, gente, ah, não. Isso aqui eu como os dois, não quero nem saber qual é a marca. Eita. Eu acho que eu tô pegando aqui, tá? Peraí que você não vai me dar outros. outras. Que guloso você tá Pode comer já? Pode. Você só vai dar a sua opinião depois que você comer as duas, tá? Ok. Tá bom. Achei bem Masterchef. Eu não preciso eles a marca não, né? Porque aí já é profissional demais pra ele. Pra eu e minha pessoa. Calma, Luiz! <risos> ok? É aquela cara de crítica. Tipo, né, como... tá Eu não sei qual é a qual, já. Será? Será que é a textura que muda? Tá. Eu não sei nada. Eu já sei como é que eu gosto Pelo menos gosto da Natal. E se for igual? Se o gosto for igual? E se não se engano, a gente colocou duas novelas? É verdade. <risos> eu tenho que pensar que Nunca saberão. Mentira, vocês saberão. Eu já, eu já sei o que é. Eu já sei. Facile Pode falar já? Agora, o veredito. É. <risos> Façam os comentários e depois falam qual vocês acham que é qual. Olha, gente, eu gostei das duas. As duas são maravilhosas. Pode me... Quando eu for na casa de vocês, pode colocar na casa de Mas eu acho, a minha sensibilidade, gastronômica, assim, eu acho que essa aqui é Nutella e essa aqui é NoNem. Porque... Tá. Ah, não sei. É que eu tô acostumado com comer só novela, Não tinha comida Nenga ah, o creme de no NEM. E essa aqui é a na Nutella, é. Deu, é. Mas essa é muito parecida, é muito gostosa. É gostosa essa aqui também. Se tipo, for bem mais barato, a gente pode comprar a Nutella, É, tanto faz pra mim. <risos> Bom, eu também acho que essa daqui é a Nutella. Porque até tinha comentado com o William quando a gente chegou aqui, que é um pouco diferente o gosto da Nutella daqui da do Brasil. Eu, eu, eu, tem mais gosto, tem um gosto de um avelã aqui. Mais de avelã, é verdade. Então eu acho que essa daqui. Okay. E eu, eu não acho, eu tenho certeza, essa daqui é a Nutella por vários motivos Primeiro é a textura, a textura da Nutella é um pouco mais pastosa Ela tem uma textura um pouco mais cremosa A outra, ela lembra um pouquinho de seu bolinho, se assim, Ela é mais molinha Ela né? é mais molinha, então... Essa Qual? Da, certeza, essa daqui é, é, essa Qual daqui, é mais ela, molinha? Essa daqui, a, a Nonene é mais molinha E a Nutella, ela, ela tem uma, a, a liga dela é um pouco diferente E o cheiro também o cheiro, a liga e o, e o sabor que ela dá. Você chorou? Cheirei. Nossa. Na região da gatilha, mostrou Meu eu sou gordo, gordo, Tem que saber alguma coisa na vida. Desculpa, eu não me sinto representado, então. Não, mas você pode ficar atendendo isso. É... Então eu vou aí, falar. Você Ele vai só falar para o final. Olha, só o Veredito, vai. Ó, o Veredito é o seguinte: Will. Greg. Eita, e, Ricardo, vocês votaram na mesma coisa. Certo. Ou os três acertaram, ou os três erraram. Ok. Nossa, que revelação! Eu fiquei até nervoso agora. Eu achei que ele falou que votaram na mesma coisa. Eu achei que os dois eram na mesma coisa. Eu vou até pegar no name, se eles dão licença aqui. De, coloca ali de volta, pra ficar bonito no vídeo. Bota no name. Ó, e o resultado é o seguinte. A da esquerda, no nosso vídeo, era a... No Name, os três acertaram. Parabéns. Mas as duas eram boas. E no final, todo mundo acabou ganhando. Não só pelos pontos, mas também por essa maravilhosa sobremesa. Começou. Tchau, gente. Até a próxima.